O que Deus pensa a respeito de você O que Deus tem para a sua vida O que Deus quer fazer na sua vida E não dos outros mesmo. Queridos, eu quero ministrar A respeito de três orientações De Jesus na ceia do Senhor Existem coisas na igreja Que nós fazemos sem pensar a gente faz porque está na rotina, está no calendário, né? E a gente acaba realizando esses, esses cultos, esses atos. E muitas vezes nós não paramos para pensar o que tudo isso significa. Então esta mensagem eu quero relembrar contigo, três principais orientações do Senhor Jesus, sobre o que devemos valorizar sempre que celebramos a ceia do Senhor. Todos os meses nós celebramos a ceia do Senhor, não é novidade nenhuma, né? nós sempre estamos aqui. Mas é importante nós entendermos que cada ceia é única e exclusiva. Cada ceia é única e exclusiva. Cada ceia é um momento muito particular, meu com Deus, seu com Deus. E nós precisamos valorizar esses momentos particulares... Assim como nós também devemos valorizar outros momentos de quietude, por exemplo, quando nós nos retiramos da correria do dia e a gente vai ficar a sós com o Senhor, para parar, simplesmente parar para ouvir a voz do Senhor. Há uma diferença muito grande entre a gente parar para orar e falar com Deus, e parar para ouvir a voz do Senhor. Normalmente, quando você está falando, você não consegue ouvir, mas quando você para de falar, você começa a ouvir, né? Então, esses momentos são importantes na vida do cristão, e por isso nós queremos relembrar nesta passagem, nesta mensagem que o Senhor nos dá, o sentido da ceia do Senhor, e aqui eu quero olhar um pouquinho para o meu passado, para o seu passado, olhar para o nosso presente, o nosso hoje, e também olhar para o futuro das nossas vidas. A ceia do Senhor é muito mais do que um pedacinho de pão, um golinho de suco de uva... Ela reflete toda a nossa vida diante do altar do Senhor e por isso este momento é importante A palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 É um dos textos que vocês mais já ouviram a respeito da ministração da ceia Dificilmente algum irmão nunca ouviu este texto né? Talvez não saiba o endereço, mas quando eu começar a ler, você vai falar assim Ah, mas toda ceia os pastores ministram desta forma mas eu quero pensar um pouquinho mais com você, nesses versículos que aqui nós temos, o que que tudo isso implica na nossa vida diária hoje? O que que transforma a nossa vida? Então veja o que Paulo, o apóstolo Paulo, recebe, A partir, escreve aqui. Ele diz assim no versículo 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Paulo está afirmando aqui, há uma necessidade muito clara, de que nós possamos receber algo do Senhor, para que possamos transmitir algo para alguém, Paulo não ouviu esse testemunho dos discípulos, Paulo esteve logo após a sua conversão, durante três anos, ele esteve no deserto, e no deserto ele ouviu o Senhor Jesus, no deserto ele teve a oportunidade de ser ensinado, aquilo que os discípulos tiveram de treinamento presencial com Jesus, Paulo também teve a oportunidade de treinamento com o Senhor, então Paulo não está falando daquilo que o pensamento comum da igreja, era para aqueles dias, embora também fosse, mas Paulo está falando de uma experiência pessoal, que ele teve com Jesus, pela qual ele espera que nós possamos valorizar na nossa vida diária, então o que é que Paulo quer nos entregar? que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse, Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, Come e bebe para a sua própria condenação por isso, é, por isso há entre vocês Muitos fracos e doentes e vários já dormiram Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos Não receberíamos juízo Quando porém somos julgados pelo Senhor Estamos sendo disciplinados Para que não sejamos condenados com o mundo Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós pedimos nesta hora a Tua provisão para que o Senhor fale poderosamente com a Sua Igreja. Além daquilo que muitas vezes nós somos limitados e muitas vezes não conseguimos transmitir com toda clareza a Tua Palavra. Mas eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor coloque no coração de cada pessoa a parte que cabe a Deus para que cada um deles possam experimentar o Teu agir, o Teu mover nesse dia, em nome de Jesus, amém. Queridos, vejamos então estas três orientações essenciais, e como elas devem ser aplicadas em nossa vida hoje. E a primeira orientação de Jesus aos seus discípulos, quando Ele ministra a ceia do Senhor, a primeira orientação é, anunciem o meu sacrifício por vocês. Jesus ele está pronto, o ministério terminado na terra E agora ele precisa fazer o último ato O ato sacrificial O ato que vai resolver o problema de vez O ato que vai fechar a conta que o Adão abriu lá no paraíso E então Jesus se dispõe a ir para o sacrifício final E ele sabe que esse sacrifício é um sacrifício que tem um valor eterno Muito diferente do sacrifício do animal que todos os anos era feito no altar Jesus ele está apresentando agora diante dos seus discípulos a grandeza deste sacrifício, que nós muitas vezes não compreendemos, que nós também muitas vezes ficamos limitados na nossa mente, na nossa compreensão, e não conseguimos entender a dimensão deste sacrifício. Para os judeus que estavam ali participando daquela ceia, aquele momento da celebração da Páscoa era algo muito simples porque relembrava o momento em que o povo de Deus saiu do escravidão do Egito para a terra prometida, eles tinham muito claro no coração deles isso, mas essa visão da Páscoa é uma visão limitada, porque muito mais do que tirar-nos do pecado, o Senhor Jesus quer dar a mim e a você, nova vida em Cristo. O Senhor quer fazer de mim e de você, muito mais do que apenas um judeu, muito mais do que apenas um povo pertencente a uma nação, o Senhor quer fazer de mim e de você, um povo chamado pelo Senhor para viver a sua glória por isso para nós cristãos, o significado da ceia do Senhor, ele é muito mais abrangente e muito mais amplo, porque representa que nós fomos libertos do jugo do pecado, enquanto para o judeu era apenas uma ocasião histórica, para nós cristãos é muito mais amplo Porque eu e você fomos libertos completamente do jugo do pecado E por isso lá em Romanos Paulo vai dizer O pecado não tem mais domínio sobre vós Aleluias Nenhum cristão pode dizer que foi obrigado a pecar Porque o diabo o diabo foi que, que, que causou o pecado Ou o diabo que me obrigou a pecar Nenhum cristão pode dizer isso porque uma vez que você é cristão, e se você é cristão, você é livre para dizer não ao pecado. Portanto, as consequências das suas decisões e do seu pecado, ela é absolutamente sua. Então nós precisamos compreender a grandeza deste processo que Jesus fez. Ele completamente nos libertou do julgo do pecado. Mas essa libertação, ela não é apenas uma libertação de algo do passado. Essa libertação, ela é uma libertação que nos inclui num novo tempo, num novo momento. E aí então Jesus pega aquele pão que os discípulos comiam todos os anos, era sempre a mesma rotina cerimonial. Mas ele pega esse pão e ele diz, olha, esse pão tem um significado que vocês ainda não entendem. E o significado deste pão é que agora, além de vocês terem sido libertos do jugo do pecado, vocês foram incluídos no meu corpo vocês agora fazem parte do corpo que vai estar sobre a terra, que reina sobre a terra, que vive sobre a terra, que manifesta sobre a terra as grandezas do meu nome, olha que privilégio, nós fomos inseridos na igreja de Jesus, que não é a igreja batista, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja A, não é a igreja B, é a igreja do Senhor Jesus, nós fomos inclusos nela pelo sacrifício de Jesus, você pode dar glória a Deus por isso? aleluia, pode aplaudir mesmo, nós só estamos aqui, eu e você, só estamos aqui, porque Jesus perdoou completamente os nossos pecados naquela cruz, e Ele nos atraiu a Ele, tirando todo o julgo de escravidão de sobre a nossa vida, é por isso que nós podemos ser cristãos, porque de outra forma, nós seríamos apenas religiosos, procurando quem sabe uma alternativa para sair do nosso pecado, mas uma vez que o pecado não tem mais domínio, nós agora somos livres. Aliás, eu escrevi sobre isso, numa das lições da escola bíblica desse trimestre, você vai encontrar isso no próximo. Deus não pode aceitar a adoração de quem não é livre. Deus só aceita a adoração de um coração que é livre. Um coração escravizado jamais vai conseguir adorar ao Senhor com a sua beleza, a sua santidade que ele merece por isso nós precisamos sempre celebrar a nossa liberdade em Cristo Jesus, aleluias. Portanto o pão representa isso, representa que nós fomos inclusos nele, formando a igreja do Senhor Jesus, e é a igreja do Senhor, o seu corpo sobre a terra, é a igreja que repousa a unção do Senhor você pode ser um crente isolado, se não tiver igreja por perto, mas se tiver aonde você se reunir, você precisa se reunir, para que Deus possa honrar, para que Deus possa manifestar o seu poder, no meio da sua congregação, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei juntamente com eles, esta é a promessa maravilhosa do Senhor A igreja do Senhor é a igreja que tem a manifestação do poder e da glória É a igreja que é chamada para confrontar o mundo É a igreja que é chamada para fazer a obra de missões É a igreja que é chamada para manifestar o poder e a glória do Senhor Amém queridos? A igreja começa a partir da quando a gente sai da porta para fora a gente vem para cá, para a igreja, se alimenta espiritualmente, apresenta o nosso culto ao Senhor, mas acima de tudo nós somos igrejas, igreja lá fora, aliás o termo igreja no grego, ele significa eclesia, que não tem uma, uma, uma ligação com a igreja, é, não, não tem a ver com o Velho Testamento, é algo novo, é chamado para fora Então para sermos chamados para fora Nós precisamos lá fora manifestar o poder e a glória do Senhor Esse é o grande chamado da igreja do Senhor Jesus A igreja do Senhor, então, ela tem essa característica E ao comermos este pão, nós estamos reforçando a nossa unidade Estamos reforçando o valor do corpo de Cristo Estamos valorizando o ser corpo de Cristo é valorizar estar em comunhão, como muitas vezes nós precisamos valorizar essa comunhão, valorizando a nossa identificação e a nossa unidade com Cristo. Nossa unidade com Cristo é tremenda, porque ela fala de algo que Deus fez por mim para que eu pudesse ser amigo de Deus, para que pudéssemos sentar juntos à mesa. De igual modo, queridos, Jesus ministrou aos seus discípulos. O cálice, o judeu também bebia o cálice Era muito comum para eles, lembrava do sangue do cordeiro que foi aspergido nas portas Para que o anjo destruidor não entrasse na casa dos hebreus os, os judeus sabiam disso e havia naquela mesa muitos cálices Mas Jesus toma um cálice naquele momento e ele diz A partir de agora eu estou firmando uma nova aliança com vocês quando você lê a palavra testamento na Bíblia, a palavra testamento significa aliança. Então tinha a antiga aliança, que era baseada no pacto que o Senhor fez com Moisés. Mas tem a nova aliança, que é baseada no pacto que o Senhor Jesus faz naquele momento. Então Jesus ele está terminando um ciclo, e Ele está começando um novo ciclo. Até aquela ceia foi uma realidade espiritual. E é por isso que Jesus diz aos seus discípulos, quando Ele vai ministrar a ceia, Ele abre aquela reunião, dizendo para os discípulos o seguinte, Olha, eu desejei muito comer esta ceia com vocês. Eu fico imaginando que Jesus lá atrás, quando foi pedido para que Moisés é, instruísse os hebreus para matar o cabritinho, né, matar o cordeiro, passar o sangue das vergas, eu fico imaginando que Jesus fica assim pensando, né? esse povo não tem ideia do que, que eles estão fazendo, mas um dia eu vou poder dizer para eles qual é o significado disso tudo, e Jesus então tem a oportunidade de ministrar este significado para aquelas pessoas que ali estão e para nós também hoje. Jesus está dizendo assim, olha vocês têm lembrança do velho pacto, da velha aliança Mas agora estou fazendo com vocês uma nova aliança Estou dizendo para vocês agora algo novo Então aqui da mesma forma, como vocês sabem que estavam protegidos naquele dia Eu quero dizer para vocês que nesta nova aliança A proteção é diária, permanente sobre a vida de vocês Aleluias! Porque tudo que o judeu fazia, queridos, era apenas memorial em relação a um fato histórico do passado era como se fosse apenas todos os anos fazer a mesma história, mas essa história só tinha sentido no passado, Jesus diz, não, a partir de agora eu vou instituir a nova aliança com vocês, aquilo que vocês sabem que é feito dessa forma e por que foi feito, eu estou dizendo para vocês que a partir de agora o sangue do Cordeiro, que de Deus, que tira o pecado do mundo, estará permanentemente sobre a vida de vocês, sabe queridos, Satanás pode tentar muitas coisas contra nós, mas ele não pode contra nós. E ele não pode porque a marca do sangue de Jesus, a marca do Cordeiro estava nos umbrais, mas a marca do sangue de Jesus está nas nossas vidas. Nós somos mais do que vencedores, quando Paulo escreve isso lá em Romanos 8, porque somos mais do que vencedores, todo Paulo está dizendo, é lembrando, de que sobre a minha vida, sobre a sua vida, há a marca do sangue de Jesus. E o inferno tem que respeitar. Mesmo quando a gente não é aquele crente que a gente gostaria de ser, ainda temos a marca. Agora quando nós nos alinhamos com o plano e o propósito do Senhor E temos esta marca, essa marca então se tem um valor muito maior E o inimigo fica furioso O inimigo tenta de todas as formas impedir as bênçãos de Deus na nossa vida Mas sempre Deus dá um jeito e a bênção vem até a nossa mão, amém queridos? Porque o inimigo não pode roubar, o inimigo não pode tocar O inimigo não pode desprezar, o inimigo não pode, ele pode fazer, tentar muitas coisas mas ele não pode tocar na minha e na sua vida em nome de Jesus, aleluias. Portanto queridos, este sangue que Jesus está dizendo agora aos seus discípulos, ele tem uma conotação que é diferente do tempo do passado, porque no passado ele serviu apenas para que os israelitas fossem poupados um único dia, mas Jesus está dizendo agora que protegidos pelo sangue de Jesus, Além dessa proteção sobrenatural sobre as nossas vidas, o Senhor Jesus fez algo muito mais profundo. Ele resolve o problema que o Adão abriu com o seu pecado lá no jardim. A Bíblia diz que em Adão todos nós pecamos. E Jesus agora vai dizer, eu faço esse sacrifício por todos vocês. Para que todos vocês possam estar livres daquilo que foi aberto lá por Adão. Então a morte de Jesus Acaba sendo a minha morte Acaba sendo a sua morte Ele morreu para pagar os meus e os seus pecados Ele morreu porque nós éramos pecadores E como pecadores estávamos destinados para a ira Inimigos de Deus Nós não tínhamos a menor possibilidade Mas Jesus naquela cruz Morreu a minha morte Morreu a sua morte Você pode dar um glória a Deus por isso? Veja em Gálatas 2.20, põe para mim, por favor, pastor Michael, ou quem tiver no, no projetor, Gálatas 2.20. A gente precisa sempre lembrar a extensão do grande amor e sacrifício de Deus pela nossa vida. Olha o que diz Gálatas 2.20, essa é a certidão de nascimento do cristão. Sempre que alguém pedia a certidão de nascimento do cristão, é esse texto aí, ó, Gálatas 2.20. Vamos ler todos juntos? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluias. Olha que texto tremendo que Paulo escreve. Cristo foi crucificado por mim. Às vezes a gente fala, as pessoas não acreditam. Você vai mostrar na Bíblia para a pessoa que está escrito isso. Cristo foi crucificado por mim. Então fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo-a no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que maravilhas, né? o ato de Jesus por mim e por você, não foi um ato de dozinha, não foi apenas um ato de misericórdia, mas foi um ato de amor. Eu e você somos amados do Pai, eu e você somos livres, eu e você somos protegidos, eu e você somos abençoados para a glória do Senhor, aleluias. Mas olha que interessante, Jesus quando ergue aquele cálice, ele diz que este sangue, é para remir os nossos pecados, ou seja, pagar os nossos pecados, mas também nos purificar de toda a injustiça, é através do sangue de Jesus, que nós temos a purificação, é através do sangue de Jesus que nós podemos viver uma vida santa é através do sangue de Jesus que nós somos santificados dia após dia é através do sangue de Jesus que nós estamos sendo ataviados, preparados para o dia do encontro com o Senhor, aleluias por isso nós precisamos participar da ceia Ceia do Senhor não é um momento mágico Ceia do Senhor é o um momento onde nós nos apresentamos diante do Senhor E o Senhor com a sua graça e a sua bondade Vem, purifica, restaura e abençoa a nossa vida como um todo em nome de Jesus Amém queridos? Então a primeira orientação de Jesus é Anunciem o meu sacrifício por vocês Que bom a gente poder entender isso E anunciar que alguém morreu por nós Segundo o anúncio que o Senhor tem Anunciem que eu voltarei No versículo 26 Paulo está dizendo assim Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha Aqui queridos, anunciar a morte não é olhar para o passado Para aquela cena da cruz do Calvário que muitos de nós temos até dificuldade de assistir quando a gente vai ver o filme na Semana Santa, muitos de nós fecham o olho naquele momento, porque a, a crueza daquele momento é muito grande. Mas não é isso que é a ênfase da ceia, a ênfase da ceia é anunciar que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Porque a sede do Senhor, embora aponte para o passado, aponte para o presente, ela também aponta para o futuro das nossas vidas. E o futuro das nossas vidas se resume em apenas duas palavras, Jesus voltará. São apenas essas duas palavras, não tem outras alternativas. O ser humano tenta criar alternativas para postergar a volta de Jesus. O ser humano tenta criar alternativas para dizer que Jesus não precisa voltar. Nós estamos vivendo uma sociedade onde os valores cristãos não são mais os valores normais da sociedade. Por isso, queridos, nós precisamos continuar anunciando que este Jesus que veio um dia, o histórico, Ele voltará para buscar a sua igreja. Porque este mundo terá um fim e este mundo precisará ser recriado para a glória do Senhor. E nós temos que anunciar isso. Da parte de Deus... Faltam muitos poucos sinais, ou praticamente nenhum dos sinais, para que a volta do Senhor aconteça. A gente, Jesus falou lá, quando vocês ouvirem tremores, guerras, isso, aquilo, tudo isso que Jesus falou, nós já, já vimos. Isso já está acontecendo. Talvez o que explique um pouco a demora, basicamente é que nós ainda como cristãos, não fizemos a nossa parte na obra da salvação. A igreja do Senhor foi chamada para cooperar na obra da salvação, através dos seus, dos da sua vida, através do plantio de igrejas, através da conversão de almas. E nós temos ainda 3 bilhões de pessoas no mundo que não conhecem Jesus, nós temos ainda muitos bilhões de pessoas vivendo uma vida completamente fora do plano e do propósito do Senhor. Então em Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, eu não preciso ler para você aqui agora, depois você pode ler o capítulo inteiro, Paulo fala do tempo do fim, do tempo da apostasia. No tempo em que as pessoas irão tratar as coisas de Deus como se fossem uma coisa qualquer. No tempo em que as pessoas tratarão as coisas de Deus como coisas banais. Ou até mesmo da vida como algo banal. Não é diferente do que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade, Pseudamente uma sociedade científica, uma sociedade que se adquire, né? uma sociedade que se valoriza por não depender de Deus Você não vê o cientista falar algo sobre Deus, você não vê os estudiosos falarem algo sobre Deus Deus é como se fosse apenas um sujeito oculto na história, mas Ele não é socorro presente, Ele não está no dia a dia e nós temos que lidar com isso no nosso tempo E esse tempo está vivendo, esse é tempo de apostasia Portanto este é o momento em que nós mais precisamos nos levantar e anunciar Que o mundo vai acabar, que Jesus voltará para buscar o seu povo Para resgatar o seu povo em nome de Jesus E queridos o tempo passa rápido e está passando rápido demais E portanto nós precisamos anunciar com mais intensidade E anunciar a todos a oferta da salvação, quando uma pessoa está num hospital morrendo, tudo que ela ganhou durante a vida toda dela não importa, quando uma pessoa está nos seus últimos dias de vida, não importa quantos títulos ela tenha alcançado, não importa é, todas as relações de amizade que ela tenha feito, a única coisa que ela quer ter é paz para sair deste mundo, e muitas pessoas morrem atribulados porque não conseguem ter paz nem nesta hora. Porque aquilo que é mais essencial, elas não buscaram em vida. Então nós precisamos anunciar a Jesus. É por isso que eu tenho pregado a você, ao seu coração Para que você seja ousado Para que você seja um homem, uma mulher ousada em Cristo Jesus Para pregar as boas novas aos cativos Para libertar, para curar, para restaurar Porque você é um agente de transformação de Deus Para este mundo, amém queridos? Se nós não fizermos a nossa parte Nós atrasamos o plano de Deus Nós atrasamos o cronograma de Deus então Deus está trabalhando sobre a terra Mas Ele precisa de uma igreja operante De uma igreja que se levante na unção De uma igreja que se levante no poder do Espírito Santo De uma igreja que use as ferramentas que o Senhor deu E que faça a obra do Senhor em todo o tempo Esse é o grande apelo que o Senhor tem para nós nesses dias Porque o mundo, queridos, Ele corre a passos largos para o caminho do mal Nunca o mundo correu tão passos largos para o caminho do mal. Parece que toda a capacidade humana, ela é colocada ou dirigida para o caminho do mal. Para uma depravação total, valores que estão tendo deturpados, notícias que a gente ouvia 30 anos atrás e hoje nós estamos vendo essas coisas acontecendo e a gente quando ouvia ficava duvidando se isso um dia ia acontecer. E hoje está acontecendo na nossa sociedade Valores que foram completamente invertidos E eu quero colocar algo para você nesta noite Lá em Lucas, no capítulo 22, de 16 a 18 Jesus ele chama os discípulos e diz assim Olha, esse, esse, esse fato que eu estou dando para vocês Esta ação que eu estou dando para vocês Nesta responsabilidade Ela é tão séria eu quero dizer para vocês que eu não comerei de novo, eu não comerei de novo do pão, eu não beberei de novo do cálice, até que ele se cumpra no reino dos céus. Jesus está em jejum de ceia, se a gente pode dizer assim, esperando que nós possamos fazer a obra, para que venha o cumprimento dos tempos, porque qual é o cumprimento dos tempos? O evangelho terá que ser pregado a toda a criatura. Deus não é injusto, Ele não pode, Ele não pode simplesmente é, punir o pecador se não ouviu falar, e como Ele vai ouvir falar, como é que as pessoas ouvirão se não houver quem pregue, e como pregarão se não houver como se enviar, a igreja do Senhor é chamada para o id, ela é chamada para sair, para fazer a obra do Senhor, e nós precisamos fazer isso irmãos, então Jesus disse aos seus discípulos: Olha, eu não comerei do pão, não beberei do cálice novamente, até que isso aconteça, se complete no reino dos céus, ou no reino de Deus. É sério isso, né? Jesus está olhando para nós, nós estamos tomando o nosso cálice hoje, vamos comer do pão, vamos tomar do cálice. E aí a gente vai embora para casa, Deus obrigada porque o Senhor me deu um emprego, Senhor se eu tiver desempregado, o Senhor prepara o um emprego, ah, senhor. E a gente vive a vida, a gente vive a vida, mas a gente não tem a noção do porquê que nós fomos salvos, a gente não consegue colocar em prática na segunda-feira O valor da nossa salvação E é exatamente isso que Jesus está pedindo a mim e a você Continue fazendo a obra Porque eu quero restaurar este processo E eu quero poder experimentar Essa oportunidade de me reunir com vocês Você fica imaginando Jesus No dia que todos chegarmos do céu Vai estar lá o Pedro, vai estar o João Vai estar os onze que estavam ali naquela ceia o Judas não estará, o Judas não estará, você pode procurar lá que você não vai achar, porque o Judas escolheu não estar, mas os que escolheram estar, estarão, e Jesus então, eu imagino, a alegria de Jesus podendo tomar do cálice, podendo comer do pão, você já parou para pensar como é importante esse fato, como ele tem uma relevância tremenda, significativa para as nossas vidas, Jesus então está dizendo de uma forma muito simples para aqueles discípulos Olha, vocês lembram que lá no Egito, quando foi passado o sangue nas vergas das portas O anjo destruidor ia passar pelas casas e onde ele via aquele, aquele sinal Ele então passava por cima É esse o sentido da palavra Páscoa Páscoa vem dessa ideia, passar por cima é como se Jesus neste tempo estivesse dizendo a mim a você, olha, nós estamos ainda presos naquele processo, passando por cima de algumas situações, ou fazendo a oportunidade para que não seja a humanidade destruída neste tempo, para que dê tempo de que todos possam sair do pecado é a mesma ideia, a mesma simbologia, Jesus dizendo assim, nós estamos numa janela de tempo, numa janela de oportunidade, para que todos possam ouvir a minha voz, a minha palavra, e possam se converter, e passar a eternidade comigo, a única coisa diferente disso, é que no passado, Deus delegou a Moisés a condução do povo, e agora Deus delega a mim e a você, a responsabilidade de pregar a palavra, para alcançar os outros, Jesus então está dizendo isso Para que a gente possa compreender Que esta ação ela é importante Porque muitas pessoas estão vivendo Sem esperança da volta de Jesus E elas precisam saber deste evento Elas precisam ouvir isso Jesus voltará para buscar o seu povo E iniciar a criação do novo céu e da nova terra E a promessa de Jesus Lá em Apocalipse 22, 12 é Eis que venho em breve, outra versão diz: Eis que veio cedo, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Que palavra, né? O Senhor Jesus está dizendo assim: Eu estou com a recompensa pronta para a sua vida, e você receberá de acordo com o que você fez, e eu venho logo para trazer essa recompensa para você. Amém? Que coisa boa, passar a eternidade no céu e ainda ser recompensado É bênção, né? E a terceira e última orientação que Jesus então dá aos seus discípulos Vivam de modo digno do que eu conquistei para vocês Vivam de modo digno do que eu conquistei para vocês Versículos 27 a 32 O apóstolo Paulo nos escreve assim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 mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Olha que coisa maravilhosa, hein? Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, comprou-nos, pagou o nosso pecado, nos deu o antivírus do pecado, que é o seu sangue, a purificação do seu sangue, e ainda nos ensina como viver a vida cristã para sermos aprovados no último dia e passarmos a eternidade com Ele. Não é muito bom isso, amados? Não é maravilhoso isso? Olha que coisa grande e tremenda que nós recebemos. Então nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo aqui está enfatizando que nós devemos estar sempre dignos de participar da ceia do Senhor. Ser digno aqui não é ser perfeito. Nós confundimos dignidade com perfeição. E perfeito nós não somos, mas nós estamos sendo aperfeiçoados. sabem, queridos? Tem uma frase interessante que diz assim, Deus é bom, o diabo não presta, e nós estamos sendo aperfeiçoados. Vamos dizer isso juntos? Deus é bom, o diabo não presta, e nós estamos sendo aperfeiçoados. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça de quem você era E nunca se esqueça do que Deus fez e daquilo que Ele está fazendo na sua vida Deus está te aperfeiçoando para algo digno Deus está te aperfeiçoando para o dia do encontro com o Senhor Deus está preparando a sua vida E Ele faz isso de muitas formas e muitas maneiras Então Paulo está dizendo assim, olha Vocês precisam ter noção quando vocês chegam à mesa Para perceberem como vocês estão, vocês precisam compreender o que vocês estão fazendo, porque se você não souber o que está fazendo, não faça, se você não tem noção do que representa o corpo de Cristo, não faça, no culto quarta-feira tinha um senhor aqui na igreja, e ele ouviu a pregação, foi uma bênção, mas ele disse, no domingo pastor eu quero estar na igreja E eu falei, tudo bem, vai ser um culto de ceia Ele falou, ah que ótimo eu Falei, mas o senhor é batizado? Não Então espere este momento primeiro É preciso discernir as coisas É preciso ter a noção correta daquilo que realmente representa a mesa do senhor Para que a gente possa se apropriar dela Por isso Paulo diz aqui Todo aquele que comer o pão do Senhor, ou beber o cálice, indignamente. O que é indignamente? Indignamente tem a ver com a noção do meu pecado. Ou seja, quando eu me aproximo da mesa do Senhor, eu preciso ter noção daquilo que Deus quer fazer na minha vida, e que eu ainda não sou. Apesar das minhas, dos meus avanços, existem coisas que eu não consegui chegar aonde Deus quer que eu chegue. E portanto eu peco, eu falho Aí você vai dizer para mim, pastor, mas Claro, nós não pecamos mais aqueles pecados vulgares do tempo passado Nós não pecamos mais o pecado vulgar que o mundo em geral peca Mas nem por isso nós deixamos de pecar Nós pecamos quando temos uma discussão dentro de casa E não conseguimos resolver uma simples discussão dentro de casa nós pecamos quando nós estamos no trânsito e não conseguimos ser cristãos ali no trânsito dirigindo Nós pecamos no nosso trabalho quando nós não conseguimos dar respostas de acordo com o que se espera de um cristão Nós pecamos nos nossos relacionamentos diários Nós pecamos em várias formas, às vezes em pensamentos Quantos aqui não tem sonhos que não são coerentes com os sonhos de Deus para a nossa vida? E a gente precisa aprender a levantar de manhã, rebobinar aqueles sonhos, repreender em nome de Jesus, para que o nosso velho homem não volte atrás, porque o velho homem está presente em nós, ele devia estar crucificado na cruz, ele está, espiritualmente está crucificado na cruz, mas o velho homem está vivo, e por isso Paulo diz em Colossenses que nós devemos mortificar o velho homem. Nós devemos crucificar as nossas paixões. Nós devemos apresentar diante de Deus tudo isso. Para que a gente possa ser livre, completamente livre. Mas existem várias formas pelas quais nós pecamos. Agora a grande novidade para mim e para você. Não é que nós somos falhos e nos contentamos com isso. É que nós temos a oportunidade diária de nos consertarmos com o Senhor, de errar, e erramos, mas consertar com o Senhor, dizer Senhor, me livra dessa situação, fazer aquilo que Paulo faz lá em Romanos no capítulo 7, quando Paulo constata quem realmente ele ainda é, e ele diz, miserável homem que eu sou, como eu sou miserável, como você é miserável, e nós precisamos entender que quando somos confrontados com a nossa miserabilidade, não é para que a gente diga, eu sou assim mesmo, fazer o que? Nasci pau que nasce torto, o que, que diz o vocábulo popular? Morre torto? No mundo sim, mas Jesus está endireitando a sua vida. Jesus está endireitando a minha vida, então apresentar-se aqui diante do Senhor dignamente, não é apresentar-se diante do Senhor com uma roupa bonita, não é apresentar-se diante do Senhor com uma feição bonita, mas é apresentar com a nossa vida, coerente com aquilo que o Senhor está trabalhando em nossa vida, é dizer Senhor, eu lamento, porque eu ainda erro coisas que eu não devia estar errando. Eu ainda falho em ações que eu não devia estar errando Mas Senhor, eu quero nesta noite, em nome do Senhor Jesus Eu quero ser curado, eu quero ser restaurado Eu quero ser liberto Enche-me com a tua presença, o teu poder Em nome de Jesus, é isso Deus não tem problema com o pecador Ele tem problema com o pecado Deus ama o pecador, o problema dele é o pecado Deus ama a minha vida, mas se eu viver do pecado, não tem como Deus passar por cima. Não tem como eu me apropriar daquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Então nós precisamos nos apresentar diante do Senhor E a ceia do Senhor é este momento importante na vida da igreja Em que nós fazemos isso Entendendo que nós somos chamados para ser livres Nós somos libertos, chamados para ser livres E para viver em liberdade, amém queridos? Nada, nada que prende você é bom Por que, que a igreja combate os vícios, né? E a gente quando pensa em vício, pensa no quê? Ah, não fumo e não bebo, não é isso que a gente fala? Mas não é só isso que é vício Se você é escravo da internet, se você é escravo do Netflix, se você é escravo do trabalho, isso é vício Nada na minha vida, nada na sua vida pode nos escravizar Se você está sendo escravo de alguma coisa, é porque você não é livre E se você não é livre, você não desfruta de tudo aquilo que Deus tem para você Portanto, queridos, o momento que Deus quer para mim e para você É que a gente possa se autoavaliar Então Paulo vai dizendo sobre isso Olha, aqueles que não têm esse discernimento Eles vão comer para a sua própria condenação Você não pode comer do pão e voltar para o pecado na segunda-feira E fazer a mesma coisa do mesmo jeito Você está dizendo para Deus que isso que você comeu é só um pãozinho É só um golinho de suco não faz muita diferença, não é isso, nós precisamos nos apropriar, então ele diz assim, quem come e bebe para a sua, é, sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação, e aí o resultado é, por isso, olha o versículo 30, por isso há entre vocês muitos fracos, fracos que jeito? emocionalmente, tem muito crente fraco emocionalmente, não pode ouvir uma notícia no Jornal Nacional que fica desesperado, irmãos, quem tem a última resposta da nossa vida é o Senhor Jesus. Quem sabe o que vai acontecer no dia de amanhã é o Senhor, ainda que a notícia do homem seja uma notícia difícil, como a que a irmã Helena recebeu na semana passada, ainda que seja uma notícia que mexe com a gente, mas nós precisamos estar firmados na rocha, sabendo que Ele é o Senhor que cuida de cada uma das necessidades da nossa vida. Não vai ser a notícia do homem, não vai ser a notícia da televisão, não vai ser uma doença, uma enfermidade que vai parar a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor continuará se levantando na força do seu poder. Aleluias! Nós precisamos trazer à memória essas coisas. Então Jesus está dizendo aqui, né? o apóstolo Paulo está dizendo aqui, então muitos entre vós que são fracos, nós precisamos deixar de ser um crente fraco E como é que a gente faz para deixar de ser um crente fraco? Lê a Bíblia Se apropria das promessas Tem mais de 8 mil, quantos mil promessas tem lá na lição de hoje? Tem lá a quantidade de promessas da Bíblia Se apropie delas elas são para você, elas são para você viver o seu dia a dia hoje aqui na terra. Se você não usar aqui, lá no céu não vai fazer diferença, mas é para esse tempo, para este momento que o Senhor deu suas preciosas promessas para nós. Amém, queridos? Ele diz também que há muitos que estão doentes. Tem gente doente. Tem gente doente porque tomou decisões erradas e não consegue sair delas. Quer voltar para trás, mas não consegue não consegue ir para frente, não consegue ir para trás, a vida fica paralisada, tem gente doente porque toma decisões, sem pensar nas consequências das decisões, e aí vão ficando doentes, e ficam doentes mesmo, doentes do corpo, doentes da alma, e até muitos que já morreram por isso, nós precisamos avaliar a nossa vida a cada dia, Agora Paulo dá uma receita maravilhosa para nós. Ele diz assim, então examine-se o homem a si mesmo. Então examine-se, ou seja, ele está dizendo assim, olha, essa ação é sua, essa responsabilidade é sua. Eu não consigo avaliar o coração da minha esposa, ela não consegue avaliar o meu coração. Porque a nossa visão a respeito do que nós entendemos do outro, ela é muito limitada. Ela é muito Enviesada, ela, é muito, ela é muito tênue muito essa, essa ideia do que nós temos do outro Nós julgamos pela aparência Mas o Senhor olha para o coração Então Jesus diz Examine-se a si mesmo Essa é a recomendação Por que examinar-se a si mesmo? Para que a gente não venha a ser julgado pelo Senhor Se você tomar a ceia hoje E não fizer o seu autoexame Amanhã ou nesta noite o Senhor pode julgar você E aí a palavra do Senhor diz assim Quando porém somos julgados, recebemos o juízo O que é o juízo de Deus? O juízo de Deus são umas coisinhas que nós vamos ter que tratar durante a semana São aquelas pequenas coisas que tinha tudo para dar certo Mas pá, escapou da mão na última hora é aquilo que ia caminhando bem Mas de repente travou São juízos de Deus A gente tem um pouco de A gente tem um pouco de medo dessas coisas, sabe? Mas tem muito crente que vive debaixo do juízo de Deus Tem crente que é conduzido só na vara Só na varadinha Ele tem que estar na prova o tempo todo Porque o dia que ele sair da prova ele peca E ele então volta para a prova E volta para a prova E volta para a prova E não, não adianta porque Deus ama você Ele não vai jogar você fora Então Ele vai te disciplinar Ele vai te disciplinar através de uma circunstância da vida Ele vai te disciplinar no trânsito Ele vai te disciplinar com o seu patrão Ele vai te disciplinar com a sua esposa Ele vai te disciplinar com o seu esposo Ele vai te disciplinar com a igreja Vai disciplinar com o seu pastor Deus vai usar tudo que tiver ao seu alcance Para disciplinar a sua vida O dia que você perceber isso você está tentando uma coisa aqui, tentando ali, tentando, não está dando certo. Opa, para. Senhor, o que está que errado? Você já fez isso? Alguém já passou por essa experiência? O que está que errado, Senhor? E aí o Espírito Santo vai falar para você o que está que errado. Ah, lembra aquele dia, aquele irmão, aquela irmã que você destratou? Lembra aquela pessoa que você pensou isso, pensou aquilo? Aí o Espírito Santo vai trazer na memória. E aí você fala, ah Senhor, eu entendi. Então vou lá consertar isso aí, vou resolver o problema. E resolve. E quando você resolve, o que acontece? As coisas avançam, as coisas funcionam. Literalmente é assim que Deus faz. E alguns irmãos, Deus fala tanto com eles, e eles tanto não ouvem, que eles abreviam a sua vida na terra. O sujeito tinha tudo para viver um pouquinho mais, mas chega uma hora que Deus fala assim, chega, basta. E aí Deus simplesmente recolhe né? A gente fala, mas por quê? Deus sabe Deus sabe E tem crente, irmãos, que Deus tem que recolher para não pecar mais Porque lá na frente o pecado vai ser algo terrível E vai perder aquela vida Então Deus, no seu amor, na sua graça Ele abrevia o processo É triste, mas é uma realidade dos nossos dias e é assim que Deus faz, e Ele faz isso porque Ele nos ama Ele faz isso não é porque Ele é um Deus que tem prazer em castigar ou disciplinar né? A gente usa a palavra castigo aqui, mas não é, é a palavra disciplina Deus faz isso só porque Ele nos ama Ele faz isso porque Ele quer ensinar você a bênção Ele quer ensinar você a tomar posse de tudo que Ele tem para a sua vida Ele quer que você desfrute do melhor que Ele tem, é só por isso, amém queridos? Só isso mas às vezes a gente tem que sofrer um pouquinho para aprender. Né? Eu estou dando risada porque eu vejo isso na vida de cada um de nós. Na minha vida. A gente olha para trás e percebe as besteiras que a gente fez, que a gente faz. E percebe como Deus foi trabalhando com cada uma delas. Mas nós podemos louvar e adorar ao Senhor. Porque o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Tem estado sobre a nossa vida para a glória do Senhor. Amém queridos? Então vamos ministrar a ceia do Senhor. E a última parte desse, desse ensino de viver do modo digno, enquanto os nossos músicos vêm à frente, Deus espera que a gente, ao participar da ceia do Senhor, saia daqui motivado para servir uns aos outros. Os três evangelhos que contam sobre a ceia, eles... Detalham como foi todo o mecanismo da ceia. Eles ministram lá que Jesus fez isso, fez aquilo. Mas o Evangelho de João tem uma história interessante. No capítulo 13 de João, fala da ceia assim, bem ampassando Aquela coisa bem rápida. Ministrou-se a ceia e dois versículos a ceia está ministrada. E aí, então, depois da ceia, Jesus pega... Judas já tinha saído Jesus pega agora ali uma bacia Algumas toalhas E ele vai lavar o pé dos discípulos Se você lembrar das palavras das, Quando você vê aqueles quadros da santa ceia Da última ceia Você vai ver que eles não estavam sentados numa mesa com cadeira Eles estavam de cócoras Com os pés Bem próximo da mesa Participando daquela refeição Naquele tempo era muito comum, que as pessoas antes de cear, elas lavassem pelo menos os pés. A mão, ao lavar o pé você lava a mão, né? não tem jeito. Porque as pessoas viviam numa vida terrível. Mas os discípulos de tão atabalhoados que estavam, eles foram de qualquer jeito para aquela ceia. Sentaram do jeito que chegaram da rua, sentaram com os seus pés sujos... Imundos, cheio de ácaros coisas tais bichos de pé todo tipo de imundícia que se pisa na rua sentaram e participaram da ceia e Jesus ficava esperando alguém que se levantasse entre eles para purificar os pés que coisa feia comer com a mão suja que coisa feia comer com os pés sujos e aí então Jesus pega a bacia, a toalha E começa a lavar o pé de cada um daqueles discípulos E Pedro fica horrorizado com aquilo Senhor, o Senhor vai fazer isso Logo o Senhor vai fazer isso Aí Jesus vai dizer para eles Eu preciso te lavar Sabe queridos, nós fomos comprados Inseridos no corpo de Jesus Nós vamos participar desta ceia nesta noite Mas o propósito da ceia aponta para servir Começando dentro da igreja, servindo o nosso irmão Indo para fora, anunciando Jesus É por isso que Jesus lavou os pés dos seus discípulos E Ele fala aos seus discípulos Olha, a partir de hoje, se vocês entenderam o que eu fiz Façam o mesmo façam o mesmo. Nós recebemos o alimento para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso eu quero convidar você nesta noite, enquanto os nossos irmãos vão cantar um cântico para nós distribuirmos o pão, depois o distribuirmos o cálice. Eu quero que você neste momento tenha a oportunidade de fazer um autoexame. O que é que o Espírito Santo de Deus diz para você nesta noite? É você, única e exclusivamente você. Sou eu, única e exclusivamente eu. Eu sei o que o Senhor falou ao meu coração nesta manhã. E nesta noite o Senhor pode revelar outras coisas. E a minha resposta precisa ser, Senhor, realmente, ainda não estou naquilo que o Senhor tem para mim. Ainda não estou vivendo o que o Senhor tem para mim. Mas faz em minha vida, para o teu louvor e para a tua glória as nossas falhas as nossas limitações não podem ser impedimentos para participarmos da mesa do Senhor elas podem ser a oportunidade de sairmos daqui desta noite completamente diferentes Deus está presente neste lugar a presença de Jesus espiritualmente neste ambiente Aleluia. é para trazer a mim e a você não a condenação, mas a certeza de que seus planos e propósitos para as nossas vidas é a grande verdade que Ele tem para cada um de nós neste tempo, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor?